Tchau, bem-vindo ao canal Itália com Ana Paula, você está no canal Itália com Ana Paula e hoje viemos socorrer uma pessoa que me escreveu perguntando assim, a Caterine disse assim, me escreveu lá no Insta, tá? No Instagram Itália com Ana Paula. Oi Ana, como se fala em italiano? Bem bom, mal com U ou mal com L? E quando posso usar essas palavras em frases? Aí ela me escreveu no dia 31, eu não respondi, né? Aí, aí hoje, ontem, Ana me responde, por favor, tenho prova para fazer sexta-feira no curso. Portanto, este vídeo, como eu acho que pode ser útil a muitas pessoas, e não somente a Caterine, eu resolvi fazer este vídeo aqui, mas com tantos exemplos, porque não existe segredo com as palavras bem, bom, mal com U ou mal com L. Em italiano, bom, é buono, mal com U que é o contrário de bom é cativo, essas palavras buono e cativo podem ser uh, modificadas, podem ser flexionadas em número e gênero, então pode ser, se for buono e cativo estamos no masculino, se for por feminino pode ser, será buona e cativa, se for no plural masculino, buoni e cativi e plural feminino, buone e cattive, é, No que diz respeito ao bem e ao mal com ele, né, que são os opostos, bem e mal com ele, é bene, em italiano, e male. Então, só para ficar bem claro, bom e mal com o, como no português, no italiano também são adjetivos e os usos são mais ou menos... São similares, né? São mais ou menos como nós utilizamos no português. E bem e mal com L, né? Os opostos bem e mal são advérbios, advérbios de modo e por isso não são flexionados. Então, é, vamos aos exemplos que vocês vão entender bem como e quando utilizar aqui no italiano. Então, o primeiro exemplo com bom, o adjetivo bom. Emanuele se definisce honesto, gentile e buono. Emanuele, masculino, né? O um nome masculino na Itália. Se autodefine, se define honesto, gentil e bom. Então, pra vocês verem como pode, pode ser flexionado, se fosse é, no feminino, Emanuela se definisce honesta, gentile e buona, tá? Aí, aqui nós temos um outro exemplo com bom, buono. Le ho fatto un regalino per tenerla buona. Gente, se tenerla buona é uma expressão que se usa em italiano, não, é, uh, não significa que ela vai ser boa com esse presentinho que eu dei. Porque aqui significa assim essa frase. Le ho un regalino significa que eu dei um presentinho para ela, esse le... Significa se refere ao sexo feminino, né? A ela, então eu dei um presentinho para ela para ou com o objetivo de tê-la boa. Significa para ela ficar quietinha, para ela é como com criança, né? A criança tá chorando e aí você dá um pirulito para a criança, para que qual o objetivo? Para tenerla boa, tenerla boa, la bambina ou tenerlo buono, il bambino, significa para ficar para dar uma calmada ali, então a minha questa coisa pertencer-me, buona me disse isso somente para que eu ficasse quietinha, boazinha, digamos, nesse sentido. Então, essa é uma expressão e um outro uso na língua italiana. Um outro exemplo que temos aqui é no sentido de sabores, né? Um prato pode ser muito bom, uma receita pode ser muito. Boa, em italiano é ou buona. Então, a pasta al pesto é um primo, molto buono, é um primo piatto. É, então, o macarrão ao pesto é um prato principal, il primo piatto, na, Itali na Itália é o prato principal. É o macarrão, é o risotto, é, é a sopa, né? Então, é um primo molto buono. Um outro exemplo. Gente, eu tô indo rapidinho porque nós temos um monte de exemplos. E só para lembrá-los, essas frases podem ser baixadas gratuitamente com tradução no link que eu vou deixar aqui no box de informações. para você poder estudar no, numa outra ocasião. Esse bônus pode ser aqui. Olha, escute essa frase aqui, ó. O um bônus pesa paria 20 euro. O um bônus pesa paria 20 euro. Ganhei... Um vale compras, um vale compras, é um bônus pesa, no valor de 20 euros. Então, um bônus, além de ser um adjetivo, além de servir como um adjetivo, ou seja, qualificar um substantivo, no caso aqui, ele tem outra função, né? Ele, é, ele serve no sentido de vale, como um substantivo mesmo. Me ha um bono ao meu compleanno. Significa que alguém me deu um vale para eu poder gastar em alguma loja no meu aniversário. Uma outra forma de utilizar a palavra bono, mas aí a função gramatical é outra, né? Agora um exemplo com bom e mal: Bono e cativo. I bambini possono receber buoni ou cativi exemplos. As crianças podem receber bons ou maus exemplos. Se fosse no singular aqui, como, como seria? I bambini possam receber buono ou cativo exemplo, tá? Uma outra frase com bom e mal. Elena ha bom gusto per quanto riguarda gli indumenti que indossa. Ou Helena a um cativo gusto per quanto riguarda gli que indossa. Então, bom gosto ou mau gosto se diz bom gosto ou cativo gosto. Nesse caso da frase Helena, né? Helena, Helena tem bom gosto no que diz respeito às roupas que veste, ou Helena tem mau gosto no que diz respeito às roupas que veste, lindamente que, que endossa. Exemplo com mal, no sentido de cativo, né? Alguma coisa... Olha aqui, il peixe aveva um cattivo odore, per questo non l'abbiamo cucinato. Cattivo odore, é um mau cheiro. É o contrário de buon odore. Como a palavra seguinte começa com vogal, então caiu ali, foi, esse bom foi, foi troncado, então caiu a vogal, o no final do buon, Odore, não é buono odore, é buono odore, é assim ó gente, deixa eu escrever aqui, Buon odore, é o oposto de cativo odore, então o peixe tinha um mau cheiro e por isso nós não o cozinhamos, outro exemplo com mal, no sentido de cativo, maldoso é não ser vendicativo finíss por cativo. <risos> não seja vingativo, vindicativo, vingativo. Você vai acabar se tornando mal. Hum? Se fosse uh, no, se, no feminino, seria não ser vendicativa. Não seja vingativa, finíss por diventar cativa. Você vai acabar se tornando má. Então, agora vamos começar com os exemplos de bem e mal. Bene ou male. Mal com L. Bene ou male. Uh, a simples, aquele exemplo, provavelmente você já sabe, já conhece essa frase em italiano, né? essa pergunta: Como está? Como você está? Como está? A resposta pode ser: Estou bene ou estou male. Ou então: Como vai o curso de italiano? Como vai o curso de italiano? Como está indo? Como vai o curso de italiano? Va bene ou va molto bene. Está, Vai bem ou vai muito bem? Aqui nós temos uh, a professora, a criança, né? A maestra, o bambino diz così. Hai fatto e compiti, Você fez a lição de casa? E o bambino, sì. E a maestra dice: Bene! Ou diz: Molto bene. <risos> bene ou molto bene, é um outro exemplo, uma interjeição. Outro exemplo com bene e male, numa mesma frase bene e male. Dimmi soltanto se la storia di questo film finisce bene o male. Non fare spoiler. Dimmi soltanto se la storia di questo film finisce bene o male. Dicami solamente se la storia di questo film termina bene o male. Non è semplice capire la tenue linea che divide il bene dal male. Non è semplice entender la tenue linea che divide il bene e il mal. Forse non mi sono spiegato bene, talvez eu não tenha me explicado bem. E aí alguém responde, infatti ti sei spiegato mal, realmente você se explicou mal. Spiegar-se bene ou spiegar-se male. Depois bene, como uma sensação física mesmo. Te sente bene, te vedo pálida, sei pálida. Você se sente bem, está se sentindo bem, você está pálida. Lo sai bene, que ti voglio bene, a famosa frase em italiano, ti voglio bene, te quero bem, ao pé da letra. Então, você sabe bem, saber é bene, você sabe bem, lo sai bene, você, por quê? Porque o verbo aqui tá na segunda pessoa, lo sai, se você dissesse lo sa, lo sa, Bene significa que ele ou ela sabe bem. Neste caso aqui eu tô falando com você, segunda pessoa. Você sabe bem que eu te quero bem. Uma outra com bene. Ti va bene la pasta al sugo per pranzo? Ou que está bene? A mesma coisa, você pode dizer te va bene ou que está bene. O sentido é o mesmo. Tá bom pra você o macarrão com molho al sugo, né? O macarrão al sugo. Molho um vermelho pro almoço, te chamo às 10 e meia, va bene. Vou te ligar às 10 e meia, que chamo às 10 e meia, va bene. Tá bom, e a resposta: 'Va bene, ok, sim, tá bom, va bene'. Ah, este daqui eu coloquei somente esse exemplo, é como, é como o exemplo do, do Vale, né? Do bônus pesa, do bono Esse daqui eu também coloquei somente com uma curiosidade a mais para implementar aqui o vídeo. Porque, enfim, <risos> a gente tá aqui pra isso, né? É, esse bem listar ou bem listar é uma expressão que significa pô, mereceu ou bem feito. Então, é, quando acontece alguma coisa com ela... Feminino singular se diz bem lhe está, se for bem lhe está, porque aqui neste exemplo, né, neste, uh, nesta expressão muda somente o pronome, então se for feminino singular é bem lhe está, se for masculino singular ou plural, eles ou ele, então é bem lhe está, porque seria o lhe está bene, ou está bene a lui, ou está bene a loro, esse é o significado, que, como eu disse, é um mereceu. Bem-te-está. Né? Bem-te-está. Segunda pessoa, você ou tu. Ou bem-te-está, veja bem a pronúncia. Segunda pessoa é ti. No caso, bem-te-está é a nós, noi. Né? Bem-te-está. saber a noi. Bem feito pra nós, ou então nós merecemos. Tipo, sei lá. Uma criança, eu falo sempre de criança, uma criança que cai após a mãe dizer que não tinha que fazer aquilo, porque senão ela ia cair e se machucar, né? Não fale fa com isso, que faimale, que mal, você vai se machucar. Aí a, a criança cai, <risos> vem chorando pra mãe, a mãe cai. A mãe fala, bem que está, pela vevodeto. Então é bem feito, eu falei pra você. Aqui uh, temos um outro exemplo, sono arrabbiada per ben altri motivi. Esse ben, no caso aqui, troncado também, é, ele é ele é um reforçativo, porque ele, ele seria assim, né? Eu estou nervosa por outros motivos. Mas ben altri motivi é, é algo assim, é para dizer que não tem nada a ver com aquilo que você acha que é. Motivo por eu estar nervosa. Exemplo com bene ou male, se mi ricordo bene, il suo compleanno è il 6 settembre. Se eu me lembro bem, o seu aniversário é, né, o aniversário dele ou dela, é dia 6 de setembro. Poderia ser, se não me ricordo male, il suo compleanno è il 6 de setembro. É a mesma coisa, aí vai de escolha pessoal em. Em, em falar uma frase positiva ou negativa, né? Se me recordo bene, lo stesso que se não me ricordo male. Lo sai bene che devo lavorare. Você sabe bem que eu tenho que trabalhar. Me sento male. Penso que me devo esdraiar um po'. Então, de novo, a sensação, né? Do corpo, né? Me sento male. Eu me sinto mal fisicamente. Acho que eu tenho que deitar um pouco. Aqui, male, gente, male, pode-se usar também para dizer que você está com alguma dor. Então, você diz o um male e, e, e indica a parte do corpo que está doendo. Então, aqui, me fa male la testa, prendo na aspirina, estou com dor de cabeça, vou tomar uma aspirina. Então, me fa male, me fa male il gomito, me fa male il braccio, me fa male il dente. Não farme male significa não me machuque. Isso pode ser ou no sentido literal, no sentido físico, ou sentimental também. Não farme male, não farme del male. Tipo, sentimentos, né? Não iludir-me, não farme del male. Ah, acabou. Tá ah, bom, gente. É isso. Esses foram os exemplos. Espero que tenha sido útil para você, Caterine, e útil para você que está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Deixe o seu gostei. Baixe essas frases aqui. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande. Peraí, peraí, só antes de terminar, gostaria de deixar como indicação duas músicas que falam, uh, que contém a palavra cativo, bene, etc. Tem essa música aqui muito bonitinha, que se chama The State Non Vale. E tem uma frase lá que é assim, sono um cativo ragazzo per bene. Né? Eu acho interessante essa frase, né? um jogo de palavras aqui. Que ele quer dizer que ele é um mau rapaz do bem. Per bene seria o do bem. Porque senão, o contrário de cativo é buono. Então no caso aqui, sou não Katkivu ragazzo buono, não. Sou um mau rapaz. Bom, não. é Sou um mal rapaz do bem. <risos> Perbê, né? E também tem uma outra música que da Arisa, que participou, que foi a música concorrente dela nesse ano do Festival de San Remo que se chama me sento bene lá vocês vão encontrar várias frases falando sobre todas as atividades que ela faz tipo acordo de manhã, não sei o que e, e termina com sinto-me bem me sento bene, sinto-me bem